Oi gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Teixeira Santos é, Sou estudante do curso do bacharelado de Ciência e Tecnologias na, na Alfa BC é, Esse aqui é o meu projeto do, de um monitor de sinais vitais tá? é, Ele ainda está numa, numa fase inicial, ele ainda vai passar por algumas, por algumas melhorias né? Basicamente, por enquanto, ele está fazendo medição de temperatura, medição da, da respiração e dos batimentos cardíacos. Aqui tem um LCD gráfico, né, que ele imprime os valores da temperatura e dos demais, né. E aqui também tem o tem toda a formação do, dos, dos componentes, né. E, por enquanto, o, o projeto foi montado em cima de uma, de uma protoboard, mas o intuito para pra reduzir problemas de, de conexão e outras coisas é utilizar uma placa de fenolite mesmo, imprimir o, o circuito para que reduza é, qualquer tipo de, de interferência. Né? A, o intuito de usar esses componentes aqui, até mesmo o Arduino, é, é você fazer um, um monitor é, um, um monitor de uso médico né, é mais barato. Então esse, esse monitor, ele deve custar no máximo, com as coisas que eu comprei aqui no Brasil, é, no máximo R$ reais. Sendo, ah, se você comprar, importar as coisas, Vai ficar bem mais abaixo, porque você vai, provavelmente vai comprar coisas em, em grande quantia. Então, é um monitor barato e que no, no cenário que a gente está vivendo hoje em dia tem um impacto muito grande e muito relevante. É isso, mesmo. Sensacional.